Vamos falar então do passo, aquela estrutura que é opcional, mas que pode ser bastante útil. Vocês já sabem a sintaxe de laços com um número fixo de iterações, ok? É... Agora nós vamos falar essencialmente dessa, dessa, desse argumento aqui para o laço, que é em princípio opcional. Esse cara daqui permite que a gente, que a gente faça. Um laço que varia não de um em um, mas de. Uh, por exemplo, se o passo for dois, de dois em dois. Se o passo for três, de três em três. Ok? E por aí vai. É, Para ilustrar isso aqui, vamos fazer um passo de dois em dois. Então, né, como sempre, nosso programinha extremamente simples aqui. Eu coloquei um read para poder parar é, o, o, o laço no meio, aí ele não ser é executado todo de uma vez. Então ele começa com inicial, que vale 1. Um. Okay. É, depois, como o meu passo é 2, agora o próximo vai ser 3. 3 mais 2, 5, mais 2, 7. Como o, o, o final é 7, ele, ele, ele chega aqui e fala, olha, 7 é menor, é, 7 é menor do que, aliás, né, quando, quando, deu, quando deu 7, chega aqui, soma 1, que é 8, 8 é menor, é menor ou igual a 7? Não. Então ele sai do laço. Okay? E eu posso simplesmente mudar o valor do meu passo, por exemplo, de 3 em 3, se eu quiser. Se eu, se eu colocar de 3 em 3, o primeiro é 1, o segundo é 4, 1 mais 3 é 4, 1 mais 3 é 7 e ele sai do laço. Nota que se eu colocar um valor maior, vamos colocar um passo aqui de, de 4. Então ele vai fazer 1, 5, agora ele não vai terminar em 7. Quando, quando esse cara daqui, é quando ele chega aqui e vale 5, ele vem para cá e recebe e mais 4. Então, 5 mais 4, 9. Ele vai acabar aqui. Tá? Então, essa, isso aqui é o passo. Tá? É o uso básico do passo. Uma coisa legal do uso do passo é que ele, ele, esse passo pode ser um Valor negativo. Tá legal? Ele pode ser um valor negativo. Isso nos permite fazer contagem reversa se for necessário. Agora, né? O que você. Agora, qual é, o... qual é a pegada? A pegada é que você tem que colocar o seu valor inicial maior do que o final. Ou, ou por outro lado, o seu valor final tem que ser menor do que o inicial, porque senão ele não faz. Vamos ilustrar aqui. Mesmo laço, só que agora é, começa de 7, vai até 1, de menos 1 em menos 1. E agora se a gente roda esse camarada aqui, a gente vê que ele faz a contagem regressiva de 7 até 1. Tá? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E né, lembra que eu falei para vocês que ele sempre vai sair com o seguinte ao final. Tá? O final aqui é 1. Um. Como a gente está em contagem regressiva, o, final, o, o próximo é 0. Okay? Então basicamente é isso sobre o passo. É, ele pode ser bastante útil. Tá? E, e, Enfim, vocês vão acabar usando talvez o, o passo em algum... Em algum programa de vocês aí. Na próxima videoaula, a gente vai falar de laços condicionais. Laços que são executados enquanto uma, uma condição, até que uma condição uh, seja satisfeita. Ou enquanto uma condição for satisfeita.